De pistol, 5, 4, 3, 2, 1. Passei. Cripa aparece. Pilar. Pilar 1. Um. Vai, vai, vai, guys. Vamos. Cripa. Cripa morto. Pilar 1. Um. Pilar, guys. Pilar, Pilar morto. Pilar até até um. até Pilar até um. Passei banana. banana? Tá. Agora claro, claro, a gente perca a base, João. Ai, cara. Pensei. Não tem flash. a banana. Jogando banana não. Jogando CT1. Ah tá. tá a gente vai ter que ficar CT já já 1, 2, 3 e vem Mais um, mais um na árvore tem outra Na árvore Árvore ah. morto Teu 3 é, e 6, pá 3 d Vira a cara Boa Ai, Boa Vai okay, comandando é. aí, Taco, eu tô só com uma flecha Aham uh Uma -huh. mola tripa. tripla Virar pro céu Flechei a um Oi, tripla eu Colocou do BTT, Taco Varei base Tá bom Varei no base 3D, d 3D, 3D, 3D outro. agora Pro cê pro não você não, você não. não, vou não. Morto fora. Tô travado pra minha base eu eu ter ter uma uma base base tá. Base Scout, tô anti-lato Tá pra banana já, vim no walk Eu adivinho eu vi, Base eu é mesmo. meu aqui, Phelps Ele é pontinha, né? Isso Opa, ba tá Baca você, baca você Base, tá morto Liberando base. Fica morto. na base. Vai base, base. base, base. Meu. base, base. Costa Morto. Tu caixão? É o scout. É, é, o scout. P, não vem, é do base. A é meu, Cadê a Tô na esquerda, lá na esquerda. Comentec. Esquerda, esquerda da base, velho. Abrindo, ah, botou a tá. direita, botou a direita. KK, KBTT, KBTT. Boa, boa. Ah, ah, tô protegendo você do campo, botou tudo. Tô olhando o meio aqui. Aham, eu vou pular rato. Eu quero o meio, velho. Eu quero que o NIP. Chamei o meio. Tô entrando, joga. Base, base na Jalp, ah, tem mais um. Mais um, cravado, cravado. Base, tá abrindo, abrindo na mira. Morte. Tá abrindo na da, mira. Cuidado do Nilva depois. Biquei okay, base de novo. Ah, tá lá, tá lá. Molei cachorro. Base, passei. 3 uma 1 eu acho né? é que pra super... lá. Vou cravar 3 Vou cravar 3 Vou cravar 3 Vou cravar 3D. Vou cravar 3D. Vou cravar 3D. Vou cravar 3 Vou cravar 3D. Vou cravar 3D. Vou cravar 3 Vou ficar Nada Estou escondido, Não, tá cara, eu tá. vou, vou ter que apagar o do Bob. Saiu, pegou e voltou, velho. Xuxa, eu Volto, vai só bem, Xuxa, Xuxa. Xuxa morto. se tempo, esconde, tempo. só se esconde. É up. Estou liberando a área Boa, agora. Bob. Boa. Boa, boa. boa, né? boa, boa, boa. Boa! por causa de scout. Pedi, pode ter burro. Dois Xuxa, Deu no pé. Meu cara manda no meio do carro. Faz agar corner. Eu fiz... Sete de eagle. Tô voltando. Vai é entrar a B. Fez flash flash. Então, se, bem. se liga, se liga. Um muro então, se boa. Faz caixão. Bangar um e pode dois. Pode outro pegar a cabeça deles. Guys, okay. vai ter mais dois na B. Okay. Vai ter mais um na B. Vai ter mais um na B. mais um na B. Vai nem nem 2, 2, 1. Eles têm mais scout. Não, pode é. chegar as na buscando, na não. É. Dois não é? não, é biblioteca. Xuxa, não vou ter Eu não sei se eles vão pegar, velho. Ele tá em cima do telhadinho lá. Torceu para aqui, não. Vai. quebrado quebrado quebrado eu quebrado área 2. área 2. mais três três três três três 3, três três três três quebrado, três Toma três três três bom, três bom. três três três bom. três três três três três Quebrado quebrado. Quebrado, quebrado, Xuxa, Carroça já, se uh... Não, carroça não. Tá, ah, cravei tapete um pouco. nada Xuxa antes. Carro comendo carroça. Carro carroça sim, comendo. Carro carroça aí. Carroça. Ah! Cara... Caralho! Caralho, velho! Foi o último. Mal tava... Vou... o... duas pra nós. Mas eu eu eu a dois. Me base. eu no BTT. Base, base. Popou, popou. Na base, bomb. base Pode ter mais um. Dois bases, guys. Vem eles mim. Dois bases. Ok? Caverna não tem nada, guys. Iniciou round já. round já. Nada. é passando. Do NIP, do tô sem do... nip Só pra bater mais um aqui na gás, eu acho Tô sem CT, é, ah, acertei, cara, não, é uma... Acelera, uma... Eu cortei na tapete. Se esbocou a areia, de morto? tapete um de live Você Tá também tá? Tá bom, vou pra areia, tá? Perto, tá Só que eu não tenho tá bomba tá nenhuma Uma flash só também tá não, mano, nada Tô tá full de mira, tá um biblioteca Vou nip, pegar nip areia tem um morto. Mais um tempo. Morto. Mais tempo. Alp, alp. Biblioteca. Nice. nice. Nice. Galera. Boa. Ainda. Ah Mais aqui. Morreu. Falou. Cabum. Ah, é. Se quiser deixar a defensiva meio aí, tá, eu já tô acostumando já. Vou abrir lá pra, pra frente, tá? Calma. Então, Bora. Tô pra, dois, pra, pra bangar já. Nada. De cara da a frente, frente só morar, só morar, só morar. Maguei, Maguei. Aí. Maguei. Aí. Creda, já saiu. Tá, saí. Nada bom, Robby. A... Broteca Broteca Tem um bomb, eu acho Tem no bomb, com certeza Pega ele Combeu, combeu, combeu, eu, eu, eu, passou passou smoke Vou clicar, vou clicar Vou, ele, vou eu clicar bomb, vou, vou clicar vou clicar Vou clicar Bob, morto Botei 2 Areia 2, área 2, areia 2 Pro bomb, eu acho, pro bomb O bomb é meu Xuxão Pegueu, xuxa comeu, vou, comeu Morto Deus do céu, velho Que isso, velho? Eu já vou cair pro... Pilar, já, mano. Tá já, Tá. área dois. na morta. É morto. morto. Corner não entrou, não, entrou mais, não entrou mais. É entra mais. Entrou dois, dois, dois. Vou bagar o BTT um. Mais dois, dois. dois, mais dois. Sozinho. Uhum. Comigo aqui. Chegando já já. Esquerda, eu acho que tá, tá da pra, pra esquerda. É. Também, também. Boa. Ah. Ah. Vamos calma, calma, calma. pode aqui, vai pegar. Vamos, fazer Vamos lá, eu é. aqui, Eu posso, eu posso segurar pra você. Segurar o trem ali. Tá. Passou, passou, passou, passou, morreu, mas mais um, passando, mais um. Morreu vai, tá? a bala que eu também, velho. Eu vou segurar a bola do bloco, tá? Eu vou esmocar o g 2 tá. aqui, velho, só pra causar. Canta Nossa, esqueci. Ah, na, na boca. Um vai Xuxa. Tô na, ah, ah. na boca da B. Deixa eu escutar. Xuxa, é dá lixo. Vou com split early, guys, split Split, split, split. Muito cego. Virei. Xuxa, um. Tá pegando tá tá tá um, split, morreu. c Morto. Tá, vai ter um meio atrasado. Tá 4 lip. atrasado, carro. Não tem tempo, não tem tempo. Vou tirar a cara. Boa. Boa. Deixa eu entrar. Twitch, guys. guys. Ah, tô a ah, Vou tentar, vou tentar. Que era. era... O que tá o tapete. Tá eu meio é aqui. Tá. Meio zoado morto, tá. só ele, só ele. Eu tenho maqueta, Opa. o que tá Caraca, foi ele, foi esse mesmo cara que smocou. Ah, tá. Uhum. Xuxa. Smocou Nem, pra meu, guys. nem pra meu. Mais um, Fechou. Xuxa. Só fechar. Vem cego. Só fechar, só Mais um. Mais um. Boa, Nossa senhora, fi! Vamos <risos> fechar Então tô é tá? Então flash tirei. Xuxa então, também, passando vi. é é vi. já Mais um ali, mais um ali, Bartolo Mais um ali, Bartolo Quatro lascas comigo Tô querendo comer aqui Comendo Tá de vida? Pegou a bomba voltou. e voltou. Os dois bombem. Os dois em cima da caixa. Lutando. Peraí, xuxi. Foi, no xux. Um bomba morto. Mais um. meado. Bomb bombe bombe Passou pra nice. Nice. Oh. nice! nice! Nice! Nice! Boa!